Estou tão estranho aqui Que eu não posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não, não consigo encontrar, encontrar ninguém Ah, moleque! Teve gente aí que... O usuário aí chama Jean Andou achando que eu era tinha a voz parecida com o cara do Detonautas. Do, do então, se achou que tem de verdade, tá aí. Faz o teste. Eu continuo achando que não, né? Mas vamos lá. A aula de hoje. Não tem programa específico. É um mix. Então, vou mostrar. O que tem de. pra que serve, basicamente, né? uma galera também fez uma pergunta aí o Walter Hugo Maltese e principalmente o usuário que chama não sei cacete né tem usuário com esse nome aí. o cara não sabe exatamente para que em que horas ele usa cada programa então eu vou fazer um mix aqui uma chape entre o Illustrator Photoshop o After e o Premiere para ver se a galera consegue entender direitinho é, o que, que eu faço para cada programa desse. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou mostrar. Seria talvez a diferença básica. Entre o Illustrator e o Photoshop. Eu acho que a forma mais simples de mostrar isso. é Fazendo o seguinte. Vou fazer aqui um círculo. No Illustrator. E vou botar ele preto. Então repara que eu posso vir aqui no meu Illustrator, posso dar um zoom aqui absurdo, né? Tá aqui ó, um zoom de 1200% né? Só você está achando que é pouco. Posso aumentar aí, 6400 e continua ali maravilhoso. Como é que isso funciona? Aqui no Illustrator, qualquer coisa que você desenhar aqui dentro, é só linha, então não importa o que eu desenhar aqui dentro, pode ser uma coisa simples dessa pode ser uma coisa mais complexa como isso aqui esse outro desenho né? então eu tenho aqui o desenho original desenho pronto, né? finalizado já nele então não importa como você vê ele ele é sempre nada mais do que linha então aqui fica bem claro como ele é formado então tem esse problema como ele é linha né? na verdade aqui não é nenhum problema, é uma solução como ele é linha por mais que eu aumente e diminui se eu pegar essa forma aqui, então voltar para a forma simples né? Se eu pegar esse e... essa elipse E vir aqui, reduzir ela ao máximo né? Então está lá diminuída se só aumentar de novo O software, né, o Illustrator, ele continua fazendo, refazendo esses cálculos Em cima dessa linha aqui Então a imagem sempre está perfeitinha Então se eu olhar ali ela continua com a mesma qualidade de antes já no photoshop isso não acontece no photoshop se eu pegar uma imagem o modo dele fazer essa imagem é diferente então por exemplo se eu pegar aqui uma elipse fizer a mesma elipse aqui dentro né? não importa o tamanho dela não importa o que tem dentro então calma aí. aí a minha elipse o que eu tenho que fazer aqui só, de um molezinho porque eu preciso fazer com camada só para poder ficar tudo certinho pra poder aumentar e diminuir né então, tá aqui a minha elipse só esse mole aqui também, então vamos lá então tá a minha elipse aqui repara aqui, vou dar o um zoom nela Eu estou só a 1.700, né? então não cheguei nem perto daqueles 6.000, já está tudo quadriculado. Por quê? Está vendo isso aqui? No Photoshop, a imagem é formada por esses quadradinhos. Então, ó, o, que ele, o máximo que ele pode fazer é fazer quadradinhos mais suaves, e quando eu olho esse pequeno, dá a impressão que ele é arredondado. Mas na verdade são, ele é todo quadriculado, e esses quadradinhos vão suavizando né, nas bordas, então dá a impressão que ele é redondinho. O que acontece no Photoshop, então, é o seguinte. Se eu vier aqui, diminuir essa imagem. Então, eu fiz lá que nem eu fiz no Illustrator, né? Diminuir. Vou chegar aqui agora. Vou aumentar de novo. Então, se eu vier aqui eu aumentar de novo, olha a cagada que aconteceu. Tá? Então, o Photoshop é isso. Se eu reduzir a imagem, ele perde qualidade. Fica essa porcaria, essa bosta que você vendo aqui e obviamente os arquivos de photoshop também são mais pesados por causa desse mesmo princípio aqui então, por exemplo, se eu quero fazer né, essa, essa logomarca aqui é muito mais inteligente fazer no Illustrator, então por exemplo eu poderia ter feito isso aqui no photoshop né, poderia ter feito essa, essa arte aqui no photoshop sem problema nenhum tá? mas aí lá eu vou ter aquela restrição de tamanho então depois eu posso chegar aqui no Illustrator Aí né? eu faço um desenho por cima. Aí eu posso ter essa versão colorida. Posso fazer a versão preto e branca. E eu vou escolher depois. Eu posso escolher depois o tamanho que eu quero. A vantagem também aqui do Illustrator é que ele trabalha com páginas. Então, por exemplo, eu posso ter essa, essa página aqui. Onde eu visualizo esse arquivo. Se por acaso eu precisar de página separada, eu posso vir aqui para esse outro arquivo e mandar criar uma outra página para ele. Então tá aqui, posso dar o um nome pra eles também Então aqui seria Silk E aqui seria Print E fica tudo organizado E na hora de salvar Ou na hora de exportar Eu posso, tá vendo? Exportar dois arquivos separados de uma vez só Sendo que ele Até porque ele reconhece Essas, essas áreas de trabalho, essas páginas aqui, Que ele chama de Artboard Então essa é a vantagem principal já no Photoshop, por outro lado, eu consigo fazer o que? Eu consigo fazer coisas mais complexas, como por exemplo, um bannerzinho. Óbvio, aqui é né, eu descaracterizo só a marca do cliente. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo complexo, com várias camadas, eu tenho que fazer máscaras em alguns momentos, né, então você pode ver por aqui, eu tenho que fazer algumas máscaras, eu tenho que fazer é, alguns recortes, eu tenho que botar elementos, então aqui no caso também eu precisei fazer grupo. Eu, aqui no Photoshop eu tenho a opção aqui né, de usar esse que chama de Layer Compos, ou seja, Composição de Camadas. Então por aqui ó, eu posso escolher rapidinho a versão que eu estou usando, porque eu escolho quais as camadas estão ativas. Então se eu, nesse caso aqui eu tenho duas versões, por ter dois idiomas. Então fica fácil na hora de eu visualizar o arquivo. E também na hora de salvar ou na hora de fazer algumas funções aqui, por exemplo um automate ou merge de files também por exemplo assumindo nessa função aqui eu tenho não não é aqui de files eu tenho aqui dentro tenho, automate automate batch é aqui mesmo tá vendo? então quando eu vou no, no file automate scripts aliás e ler comps to files então eu vou usar esse ler comps tá para poder salvar aqui separados porque ele vai reconhecer cada comp desse aqui, né? cada composição dessa que eu criei e vai poder montar aqui então eu também tenho essa opção né? de poder fazer com as camadas coloridas poder organizar, eu tenho uma porrada de efeito né? que não tem lá no Illustrator mas aí você fala assim, Pô, mas eu não podia ter feito esse cartaz no Illustrator, poderia sim, claro, óbvio. Só que imagina a dificuldade que seria para você fazer essa máscara aqui, ó, que tem que passar por trás, na, na tem que ficar na frente da logomarca. Imagina a dificuldade que seria fazer isso no Illustrator. Acaba que no Photoshop é muito mais rápido. E também por acaso, uma coisa simples, que talvez fosse essa extensão aqui do céu, aqui no Photoshop também acaba sendo muito mais rápido Então o Photoshop basicamente é um programa para manipular a imagem fazer aqueles, aqueles efeitos especiais, para poder fazer transformação de, de rosto, esse tipo de coisa para fazer essas composições, essas montagens, e no caso do Illustrator, ele é mais para fazer desenho, fazer arte, fazer logomarca, mas óbvio ele também tem algumas funções um pouco mais avançadas. Outra coisa que eu posso fazer também, em termos de, de Photoshop, então agora eu tô tentando comparar o Photoshop com After Effects, né? então a gente fala assim, ah, mas então se o Photoshop é porque, pra que eu preciso do After? então por exemplo eu tenho aqui essa, esse arquivo que eu fiz então também é aquela coisa né uma porrada de camada e eu tenho aqui que depois pegar essa parte aqui do, do, da vida, né? do personagem e animar isso aqui agora imagina beleza, você vai falar assim né a ah, Photoshop tem aqui a opção de animar as camadas mas imagina a dor de cabeça que seria animar isso aqui né? tem que puxar o vídeo com os personagens aqui para dentro, né, gravado, já pré, já pré-filmado e botar isso tudo aqui dentro imagina como não é complexo você trabalhar com essas camadas mais isso aqui dentro né, então mais com essas camadas aqui também na timeline Óbvio, se for uma coisa rápida, ou dependendo do que for, por exemplo, eu já fiz é apagar cabo né, em efeito especial muito como você fazer apagar cabo, porque tem alguém flutuando ou tem algum objeto flutuando você apaga cabo então no photoshop eu posso fazer essa tarefa mais de forma, talvez, até certo ponto de uma forma mais simples mas, se eu quiser pegar esse arquivo aqui e animar ele eu acho muito mais fácil fazer isso no After porque, olha só como é que foi a situação então estou eu aqui no After estou vendo aqui só que tinha um errinho, né? então vou para consertar isso aqui então tem isso, está vendo, eu continuo com as camadas como estavam lá no, no Photoshop com a vantagem é que agora eu posso animar uma por uma, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, aqui no caso, eu já dei essa pré-animada, onde eu vejo aqui a barra de vida baixando. E óbvio, como você pode ver aqui, é tudo transparente. Então, ó, é transparente, eu posso fazer o que eu quiser. Posso pegar meu vídeo aqui atrás e posso fazer essa composição de uma forma muito mais simples. Tá vendo? Eu posso animar aqui item por item separado. Quando eu monto tudo no final, eu tenho arquivo perfeitinho. Mas aí você pode falar para outro lado também, né? Pô bicho, mas tu tem o Premiere. Então por que você não faz isso, já que você ganha uma animação, por que você não faz isso no Premiere? Primeiro que aqui eu tenho muito mais controle. Né? Quando é uma coisa assim mais específica, né? tipo animar um pedacinho do crédito, fazer um crédito animado, fazer uma, uma, uma animação, fazer uma composição em vídeo então aqui vai ser muito mais rápido, mas então o então por que não eu... então já que o Premiere não serve para nada por que eu compro o Premiere né pra que eu quero o por que eu não uso só o Photoshop para editar por exemplo então como eu falei se você tem um arquivo muito complexo com muitas camadas o Photoshop não vai aguentar a barra então então você tem um programa específico para isso que é o Premiere mas aí pô, mas então o After não é bom para isso cara o After é bom para fazer composição que por exemplo se eu tiver que monitorar o áudio, o After não é bom nisso. Se eu tiver arquivos muito longos, o After também não é bom para isso. Então, para isso, eu tenho o Premiere. Então, essa, esses tutoriais, né, esses vídeos todos que eu faço, que você vê, eu editando, então tá aqui um deles, ó, ele é editado no meu Premiere. Então, você pode ver que ele não tem como não tem como comparar contra o programa porque ele consegue fazer isso né? ele consegue cadastrar os arquivos e por exemplo aqui no caso nada que eu é um capturei de fita porque os arquivos foram gerados aqui direto no computador mas se eu pegar esse material de fita ele tem a opção de se por acaso eu tiver perdido o o filme o material ele resgatar isso e é uma coisa é um por exemplo uma coisa que só o Premiere faz a outra função também diferenciada dele é que no caso dos vídeos aqui ó eu tenho toda a timeline ajustada aqui certinha, posso botar os efeitos, fazer, ajustar o áudio, fazer tudo isso de uma forma visualmente melhor. E eu consigo ter esse preview tanto do vídeo quanto do áudio, tudo em tempo real. Isso aqui os outros programas não tem essa capacidade, não tem essa potência. Então eu diria que basicamente é isso. O que estão resumindo todo esse trabalho até agora. O Illustrator seria um programa vetorial, basicamente para você fazer ilustração. Óbvio que você pode fazer outras coisas lá dentro, mas basicamente para ilustração. Arquivo 2D, vetor. O Photoshop é um programa bitmap. Então ele é um programa mais voltado para essa parte de composição, ajustes de imagem, manipulação de imagem. O After Effects ele é um programa mais voltado para essa área de animação 2D. Óbvio, ele tem um pouco de função 3D dentro dele também mas não é um programa de 3D. Então é basicamente um programa para fazer é, manipulação de imagem em, em vídeo, então para fazer composição, para fazer animação, para fazer vinheta, para fazer algum infográfico animado, então ele é bom para isso. E o Premiere é um programa feito para edição de vídeo. Espero ter ajudado. Até a próxima.